E o Ronaldinho, né que se deu mal Foi falsificar o passaporte do Pará. E o Ronaldinho, né que se deu mal Foi falsificar o passaporte do Pará. Perguntou, o seu irmão lhe perguntou, A sua avó lhe perguntou, Esse dente tá roubou. O seu lhe perguntou, O seu pai lhe perguntou, A sua avó lhe perguntou, Esse dente tá roubou. Louca, vou entrar numa furada Com essas cartelas falsificadas Vou à polícia de branco Bola de ouro e até a copa Vou entrar nesse parra e o PS8 E A polícia agora vai falar toda a verdade Se queria o meu autógrafo Não precisava me alginhar Tri, time da cadeia Vai ser campeão da taça intercadeia De ninguém